Shalom! Estamos iniciando mais uma aula, neste momento, mais um tempo para estudarmos a história do pensamento cristão. Esta aula é uma aula de grande importância, porque começamos a vislumbrar todo o contexto do pensamento cristão. E hoje, nesta aula, nós vamos estar estudando sobre o Wesley, tá? o John Wesley, e que automaticamente o metodismo. Né? que tem um contexto muito importante no, na, no aspecto histórico do pensamento cristão, do pensamento, da teologia cristã e também da história da igreja, automaticamente. Quando, enquanto os pietistas, lá no século XVI, século XVII, nesse transitar século XVI, século XVII, tá? e os moravianos também... É, eles, dentro do contexto do contin da geográfico do continente, ofereciam, propunham uma alternativa fria à ortodoxia propos proposicional ou proposicional, tá? muitos na Inglaterra é, achavam que a forma tradicional do cristianismo, em que eles haviam recebido, falhou em comunicar-se com eles e com as massas, ou com o povo. Foi um tempo de grande movimentação e expectação, então, com a população, a, de questões de, relacionadas a como é, comunicar com as áreas rurais, a como estabelecer projetos eclesiásticos junto às áreas rurais para as cidades, e esse era o enfoque, o princípio do metodismo, do metodismo depois também colocamos aqui é, questões relacionadas a oportunidades econômicas que é, atraíam as classes mais inferiores e, e traziam as classes inferiores a adequar-se a esses projetos propostos pelo metodismo. E com isso produziu é, grandes massas, grandes conglomerados de pessoas é, de classes inferiores. Tá? e foi se tornando algo formal dentro da proposta de uma adoração tradicional e uma proposta não conformista. Havia questões pertinentes, por exemplo, a, vamos assim, a uma não concordância com alguns princípios do cristianismo oriental, a pregação era uma pregação mais voltada ao contexto pietista, e no aspecto também carismático. Tá? E a questão levantada no, na, na esfera da Inglaterra, embora a origem era essencialmente a mesma daquela levantada no continente, a saber como poderia esse cristianismo tradicional, aparentemente frio, comunicar-se com, com os povos e para quem ele significava tão pouco, e como o evangelho tá, poderia ser apresentado de uma maneira tão simples, mas atrativa e teologicamente correta. Um outro detalhe também é as respostas para essa questão que vieram de muitos quadrantes. O que é especialmente interessante pensarmos, entretanto, é que o fato de que a maioria dessas fontes haviam sido recorridas Há esquemas similares a aqueles propostos pela Colégia Pietà de Spinner, que era uma proposta é, que surgiu em 1678, tá? ainda dentro do contexto do século XVI, a primeira de uma série de sociedades religiosas que foi fundada na esfera do contexto social de Londres. O propósito dessas sociedades automaticamente não era ocupar o um lugar da, da igreja da, do contexto eclesiástico mas ao contrário suplementar a adoração da igreja com uma devoção um estudo e uma experiência para grupos pequenos aí já se começar a pensar em grupos pequenos como também foi o caso com os grupos pietistas na alemanha e logo eles se tornaram alvos da misericórdia, atos de misericórdia, tá? É, que por meio dos quais eles tentavam aliviar o sofrimento das vítimas e do mal social daqueles tempos, como a pobreza, como o aprisionamento, a falta de raízes, que era um fenômeno similar que vai ocorrer entre o, também dentro do contexto do presbiterianismo na Escócia, onde as sociedades de oração se tornavam muito populares no começo do século XVIII. Um outro fato também acrescentarmos que a partir de um desses grupos pequenos de cristãos é, que os metodistas derivaram o seu nome. Ainda lá no início do século XVII, tá? Samuel Wesley, que é o pai de John Wesley, ele vai organizar uma sociedade religiosa em sua paróquia em Peirot. Em Peyort, tá? E Isso lá para os anos de é, 1703 a 1791 e anos mais tarde essa paróquia vai ser assumida por John Wesley e seu irmão Carlos Wesley que vai é, participar dessa condução a partir do ano 1717, 1707 e vai até o 1788 então esses dois irmãos John Wesley e Carlos Wesley eram estudantes em Oxford e eles foram membros de um pequeno grupo organizado originalmente por Carlos Wesley e outros para ajudarem um aos outros na, no contexto dos estudos acadêmicos. Tá? Era um grupo de estudo e com esse projeto do grupo de estudo é que vai surgir a proposta Collegia Pietatis, que foi projetado pelo advogado Spinner, com a notável diferença entre o aspecto original de um clube metodista que vai tornar-se ou vai implementar uma atividade no contexto econômico, acadêmico e escolar. Também que à medida que as suas atividades vão se tornando conhecidas entre seus colegas dentro do universo acadêmico, aí eles começam a ser condenados, chamados, denominados ao Clube Santo e não mais tarde, mas na sequência histórica desse transitar, aí eles são denominados de metodistas. John Wesley é, mais tarde ele vai vai é, automaticamente colocar é, e vai se tornar o líder desse clube do metodismo. E o estudante muito capaz, o de erudição, vai lhe conceder a posição de membro da faculdade de Lincoln, que era a faculdade aclamada é, na erudição e na intelectualidade daquela época. E o um profundo compromisso com esse auto-anglicanismo tá? e também... Com a, com a grande motivação da sua mãe e um compromisso similar com a sensibilidade e a devoção, fez com que ele começasse a se tornar um ativista junto ao puritanismo. E ele tinha, voltava, começasse a nutrir um forte ímpeto para o serviço eclesiástico. Então, no ano de 1725, ele vai se tornar um diácono anglicano. E depois, mais tarde, no ano de 1728, um sacerdote anglicano. Sete anos mais tarde, é que ele se torna missionário e vai ser enviado para a colônia da Georgia, em uma viagem já rumo ao Atlântico, e já partindo para uma atividade mais voltada ao contexto eclesiástico. Tá? É, anos mais tarde, ele vai conduzir-se ao pequeno ciclo dos Wesley e vai formar esse Clube Santo, vai fundar uma comunidade pautada na comunhão e no pietismo e no ano de 1738, ele vai ter uma experiência em Altersgate, que vai ser assim por ele narrada, que no anoitecer eu fui relutante a uma sociedade na rua Altersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero as Epístolas aos Romanos. Por volta de 15 para as 9 horas, é, eu vim a me perceber, descrevendo e sentir um impacto, uma metamorfose que estava ocorrendo no meu, meu coração através da operação da fé em Cristo. E senti meu coração aquecido de modo singular e senti que confiava agora em Cristo para a salvação. E com a certeza me foi dada, eu comecei a vencer alguns pecados interiores e comecei a ser livrado do pecado e da morte. E aí com essa experiência é que ele vai pensar em unir-se e voltar-se aos princípios dos moravianos porque ele vai ter uma certa impressão favorável com os princípios dos moravianos, e ele então decide o de viajar para a Alemanha, onde ele encontra com o Zinzerdorf, tá? e o visita em Hermann, e automaticamente ele se comove com a profundidade da convicção que os moravianos tinham pela sua vida moral e religiosa, e ele começa a ser convencido das atividades e das práticas e das inclinações místicas dos moravianos e, finalmente, ele se vê forçado a entrar numa controvérsia com eles e distinguir o, movi o, seu, o, mo o movimento de Wesley com o movimento dos moravianos. Desde o começo ele vai começar a objetar uma quietude e misticismo dos moravianos que ele não vai concordar. No seu compimento final com eles, ele publica até mais tarde em uma sessão do seu jornal em que ele escreve o seguinte, que a objeção com os moravianos, especialmente como eles se comportavam na Inglaterra, é claro que Wesley apresenta aqui uma caricatura da crença moraviana mas de qualquer forma é o que ele sentia e o que motivou essa distinção e até separação. Quanto à fé, vocês creem, não há graus de fé que nenhum homem tem qualquer grau de fé, antes que todas as coisas se tornem novas para ele ou nele, antes que ele a obtenha total segurança dessa fé e o permanente testemunho do Espírito ou a clara percepção de que Cristo habita nele. Consequentemente, vocês creem que não há fé justificadora e também o estado de justi da justificação está fora dessa condição. Enquanto que eu creio que há graus de fé e que um homem pode ter algum grau de fé antes que todas as coisas nele se tornem novas, antes até que ele tenha total segurança da fé, o permanente testemunho do Espírito ou a clara percepção de que Cristo habita nele, consequentemente, eu creio que há um grau de fé justificadora e consequentemente um estado de justificação fora dessa condição e geralmente até antecedente a isso quanto ao caminho para a fé vocês creem que ao formar a forma de alcançá-la é esperar por Cristo e aquietar-se a isso não usar o que nós chamamos de meio de graça não ir à igreja, não comulgar não jejuar, não usar a oração visual não ler a escritura não estar voltada aos meios da graça, é, não praticar bens seculares, não praticar bens espirituais, não é? incapaz de guiar a outros, enquanto que eu, aí Wesley agora dá a sua posição pessoal, eu creio que o meio de se alcançar a fé é esperar que Cristo, e por Cristo, Venha aquietar-se a minha alma, usando com isso todos os meios da graça, portanto eu creio ser correto para aquele que sabe não ter fé, isto é, a fé vitoriosa, ele ir à busca dessa fé congregando, comungando, jejuando, orando, estudando as escrituras, porque eu creio que esses são os meios da graça, e isto é que confere a graça de Deus e a concede aos incrédulos. É possível para o homem usá-las sem confiar neles, praticar todo o bem secular que puder, e esforçar-se por praticar o bem espiritual. Porque eu sei que muitos frutos do Espírito, são produzidos por aqueles que os têm em si mesmo e que aqueles que não têm fé ou a têm em um grau menor podem ter mais luz de Deus, mais sabedoria para guiar outras almas do que muitos que são fortes na fé, não é? Nessas objeções pode se ver uma grande parte da natureza, da piedade e da teologia de Wesley. Não foi seu propósito plantar suas sociedades metodistas em oposição ou competição com a igreja da Inglaterra. Pelo contrário, ele vai é, crer e propor alguns sacramentos ministrados nessa igreja que eram os meios da, de graça válidos e efetivos e que aqueles que eram membros dela e não do movimento metodista, eram verdadeiros cristãos que tinham de fato uma fé justificadora. Não é? Embora eles pudessem ter o grau de fé e de segurança que ele encontrara na especial experiência que alcançou em Altersgate. Um outro detalhe importante é que Wesley se tornou um homem, de uma profunda devoção, e de uma sincera devoção. E objetou essa devoção ao misticismo. Foi contrário, ou não permitiu e não relacionou ela ao misticismo. Um outro detalhe também, é que ele se comprometeu com a revelação bíblica. Tá? Defendeu a encarnação de Deus em Cristo Jesus, a encarnação do verbo também priorizou os 39 artigos conduzidos dentro de, uma, de um livro que ele denomina o livro da oração comum, adotado, lido e seguido pelos seus seguidores como uma bula teológica, uma súmula teológica da teologia de Wesley. Dentro de uma doutrina da vida cristã, e até da própria eclesiologia. O Wesley teve que esclarecer mais tarde, no entendimento da vida cristã, o processo de salvação, quando ele foi acusado até de ser um arminiano. E ele vai concordar prontamente com essa acusação, embora contestando como voto, sem sentido, alcunha arminianos ou calvinistas. tá? Tornando-se claro que o arminianismo fora muito mais difamado dos, dos, pelos defensores do sino de Thor, é, do qual ele diz que mais tarde vai se notar um, até um certo sarcasmo para com esse princípio, e não do, tão numeroso e erudito, mas cheio de uma presença de piedade cheio de uma efetividade da justificação pela fé, cheio de princípios que, cardeais, teológicos, bíblicos que ele adotava. E aí é que vai surgir uma relação do metodismo e do weslianismo com o arminianismo. Há uma fusão de um arminianismo o esliano. E o Wesley vai alegar em algumas questões, por exemplo, o que ele aceita e vai defender essa aceitabilidade de uma predestinação absoluta e incondicional. E Em certos momentos, Deus vai para o Wesley, Deus escolhe indivíduos para tarefas especiais. E isso não pode ser evitado. Mas no que se refere com a salvação eterna, a predestinação é sempre condicional para o Wesley e depende da fé da pessoa. Então, é uma, algo aqui que é importante, até palavras de Wesley em seus livros, é o seguinte, a declaração que ele põe aqui que é muito importante nós pensarmos e apresentarmos. Eu lhes direi com toda franqueza e simplicidade, eu creio que a eleição, Comumente significa uma dessas duas coisas. Primeira, uma nomeação divina de alguns homens em particular para fazer algum trabalho particular no mundo. E esta eleição eu creio não ser somente pessoal, mas absoluta e incondicional. Assim Ciro foi eleito. Eu creio que a eleição... Significa, sundariamente, uma nomeação divina de alguns homens para a salvação eterna. Mas eu creio que esta eleição seja condicional, bem como a reprovação oposta a ela. Eu creio também que o decreto eterno e o respeito de ambas está expresso nessas palavras. Aquele que crê será salvo. Mas o que não crê será condenado e esse decreto, sem dúvida, Deus não mudará e o homem não pode lhe resistir. Então esse tem um contexto e esse é um contexto muito importante a ser é, mensurado da posição de John Wesley, da posição do metodismo inicial, dos princípios doutrinários, teológicos, dogmáticos a serem adotados pelo metodismo no contexto soterológico, da soterologia metodista, que tem um, um arminianismo wesliano uma fusão do arminianismo com o weslianismo. Por isso, o arminianismo wesliano. Então, era essa a nossa proposta e nosso assunto, nosso debate, nossa conversa, nosso diálogo e nosso acrescentar de informações dentro desse momento, dessa aula de hoje, no contexto histórico do pensamento cristão. Obrigado a todos.